Eu vou rimar bastante Tudo bem, eu não me abalo com uma rima Eu sou o um Apollo. não sei levar uma pante Mas é atuado, então na tua ave, em toda batalha Os caras querem citar até o nome do Cante Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro Buscar o Orochica, nem street, de mais interessante O, o, o, o, o, o, o, tá Pode rimar o, o, que Tá ligado que eu vou falar no meu mano? Sabe o que ele tá fazendo? Depois aqui eu tô fazendo como você eu Eu vou cagando. Ah, não, não, eu tô cagando. Pois se tal o nome do Orochi que ele tremeu. Por dentro tá por fora, tá cagando, mas por dentro invejando. Ah. E toda vez que é manda o mesmo assunto, aqui é tudo junto. Tu me importo com a sua cara, hoje você vai ter como saré, mas quem vai e vou, buzarela, vou queimar, igual preço. Fica tranquilo, meu Que todo mundo conhece quando o assunto é de MC Tá tudo bem, então vou fazer a construção Pra matar esse otário no free. É Johnny Orochi, lembrei do tanque Sabe que agora ele vai subir Com o seu dente eu faço colar E igual balão, hoje você vai subir esse É isso aí, você falou que o Johnny igual o balão vai subir Você que vai subir igual o balão Vai subir e depois vai subir Eu esqueci que você tem cara aqui no seu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 você não é inteligente O chão tá escuregadio Igual o guri que tá na tua frente Cê tem medo Você vai perder o barreto Você escorrega no chão E a vitória escorrega entre os seus dedos Sabe por quê? Tinha resposta Sabe que eu trouxe proposta Aê, sai tá escola Que eu vou colar as atras nas suas costas Você quer cortar?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 de qual rima tá mandando e me converso meu mano Eu te pergunto aqui Nesse papo tá improvisando Você vai colar nas minhas costas Não, não, não, não, não Tá sozinho Você vai me pedir cola E eu vou passar Copinho faz igualzinho Não, eu não te passo cola Cê sabe, eu tô no caminho Eu também não peço corretivo, Eu sou preto Não peço no Essa é Cê tá ligado que eu trouxe o capricho Você ensinando E eu fazendo o No balde de lixo Exatamente ah, Por isso você vem meu nome na verdade, isso é tão e batu tua, se fazer na boca, satana, Esse não é meu plano. Ah, um, e tá assim nas fracas garanto que eu plano Vai tacar a papel no baldio, depois repete quando prova no ano. Eu sou como o aranha ganhar, só que sem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que nasceu o É no M A professora do Águia tacava tá hoje ela me chama de Lebron James. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! inteligência, é essa é a grande sted? Não era na prova de português, matemática, de física e sim no basquete? Pode crer, isso é resta! Mas, Limas, eu tropei de te testa, Por isso agora eu marco bem pouco, mas é pra acabar com a tua testa! Você vai marcar! Eu sou franco, você é jogador no banco! Yeah. Marca de 10, 10, 10 e 11, porra, banco! É, sem maldade, eu tô no papel!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 Vou parar em Viterói, não pivete Eu vou lá na batalha do Cut to Kit Na Kit Kat Seu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Aê! Você não anima? Você consegue rimar devagar A novidade é que na função É que o não falou que cê é o maior campeão eu sou o maior campeão Chega o mano fazer uma improvisação Pode fazer um cadinho que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show Não transa, não fuma, no fone. É fácil fazer speed flow Seu galinho Não, <SILENCIO> Mano, eu tô de improvisação. Para de ver ter essa, Johnny! Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, no campo do um Eu tranto, venho batalha e ainda tenho dois filhos. <SILENCIO> Que você tá batendo de frente, é o rei do sangue, Mano hoje outro time é de um hot Vou acabar com o só de caçar no punho da roda Eu rimo na rima, pode entrar ou não pode mandar rima. Entre eu o é Rima, eu tenho de cicela e vou moler, cê é a rima. Eu deixo o que eu quiser, cê vai ficar frustrado. Você vai atingir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai te fuder, você não é a hot-stud, é, você é é. não vai lá Atreis lado é, é, é. Vai tomar o seu cu! Vai pro fundo do poço Aí no sangue que tá é, de você é. tem o um puto no bolso Ah coitado Quer que eu pague o seu Uber também meu aliado Você tá ligado de você é né? cria Pula também Só que uns inventam outros copia. Não! não. A boca, não, cê tá fudido, do valorismo que faz, de, de, de, de, de peça cabra eu remo pro dinheiro. Ah! Não, tá brincadeira? Você acha não, que é não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, tem meu filho pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer Ei. com fome, garanto que eu morro só Você, você não vai morrer com fome, eu tenho é Johnny é MC Se eu resistir, você vai continuar a Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Quatro um ah. é que você ah. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não crua. As batalhas que tem, eu é trabalhar. Eu Você tá ligado, parceiro? Que agora... Até porque eu sei bem que a zima tá desse jeito Eu sei bem que é dessa forma que a gente tem que ter um efeito Que depois que a câmera tá ligada, não pode ter erro, nós tem que ser perfeito Mas ninguém é de aço, todo mundo tem um o seu Por isso que eu tenho meu passo, sendo que esse é o atropelo Às vezes eu mesmo me atropelo, porque eu sei que eu sou a bebida. Mas cê tá ligado que eu não sou a porque eu acelero na pinta Mas você é MC si igual eu, tem maldade, eu sou insano Você não tá percebendo eu Gente, mas é surubado Ô cuzão, tem maldade? Agora você pagou de louco Passar a idade de perfeição É maior ideia que sufoco Você nunca vai ser um cara perfeito Um dia vai errar Um dia vai ter um defeito Quem quer ser perfeito Quando faz uma rima Acaba fazendo fazer curva e bate na próxima esquina Você nem fala de mim, não tem pra me desenvolver Ai. Você tá ligado, maluco, que eu vou te falando Que eu sou da favela, eu acelero, Que eu sou lá em dozeiro Se a curva nem chama, eu atendero, né? oh. Então pode acelerar Mas cuidado, né, cuzão A próxima não vai engatar Porque é FLP, na bar... M, sou acelera o curvão com é o risco do sirene Demorou, parceira, só que você tá moscando, né? do te batendo enquanto você tá apanhando Sou Ayrton então, cena na curva, tô acelerando Eu vou morrer sorrindo e você vai viver chorando Mas essa tem a barata Ele vai tá morrendo, mas o resto é caminhada Não dá nada, Morre acelerado É isso mesmo, eu vou morrer acelerando Será que pra você entender isso eu tô desenhando? Aí parceiro, nós fez acontecer se queria disposição, eu mostrei a minha pra você Só que eu não quero ver Cê tá ligado pra eu mandar ali pra UFLP Acelera mesmo, agora se se mata Eu não preciso acelerar, minha caminhada é zero centímetro